Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês a resenha sobre a minha escova secadora que eu amo gente, amo de paixão mesmo Esse é o meu cabelo feito ó, com ela Não vivo sem gente Inclusive a minha queimou depois de um ano e três meses queimou Eu Sorte que eu tinha feito a garantia estendida, fui e peguei outra porque eu não vivo sem Eu fiquei quatro dias sem, sorte que eu tinha ido para a praia e aí eu falei, mãe, pelo amor de Deus, leva a sua. Aí minha mãe levou a dela, foi a que salvou lá. Então eu não vivo sem, gente. É outro, outro cabelo totalmente diferente. Rápido de fazer. No meu cabelo é super rápido, é cinco minutinhos. Já tô pronta com o pro, pro rolê. Rolê que eu não dou mais, né? Mas ó, eu vim mostrar pra vocês. Ó, essa aqui. Ela é da Filco. Eu tive, gente, olha o cabelo. Eu tive uma também rotativa. Tive não, eu tenho. Ela ainda mais aposentei porque essa daqui é muito melhor. Olha, eu tive Essa aqui, ó, da Gama. Ela é rotativa. Tinha dessa... Eu tenho dessa daqui. É, mais perto dessa outra aqui. nem se contar, gente. Ela, como ela é rotativa, ela perde um pouquinho, né? Da temperatura porque ela vai rodar. Então, ela, ela, ela perde um pouquinho a temperatura, essa daqui ela é fixa, então tipo, ela é super quente, ela tem três, três velocidades, né, a, tem a gelada, que é só para finalizar, para fechar o, as cutículas do cabelo, tem a, uma que é mais ou menos quente e a quente mesmo, e eu peguei lá nessa cor branca, com rosê, vou mostrar para vocês lá, ela é 1200 watts vê também pessoal, porque tem várias, várias escovas, Aí a, a gente fala ai mas a minha não deu certo, né? não prestou Gente, dá uma olhadinha no vat dela Porque isso interfere muito, quer dizer, a potência dela Se você pega uma bem fraquinha, não vai, tipo, tem cabelo que não vai adiantar muito Então dá uma olhadinha é, no vat certinho Mas alguma das lojas dá uma olhadinha e depois você compra pela internet que na internet é mais barato, com certeza Dá uma olhadinha na, na, nas escovinhas dela, se é firminha, se é muito mole Se ela for muito mole, não vai adiantar porque a temperatura vai deixar ela mais mole ainda Não vai puxar o cabelo legal, então dá uma olhadinha nisso aí também é, Vou pegar ela aqui pra vocês verem Deixa eu ver um Ela pode fazer com o cabelo molhado Mas eu bato um secador de sim pra deixar úmido Eu passo protetor térmico e passo a escova. Porque se eu fazer com ela o cabelo muito molhado, demora um pouquinho mais. Então, eu, tipo assim, eu vou me trocando fazendo outra coisa e o cabelo vai secando quando já tá ou é, úmido e dá pra fazer ela tranquilo. E ela é super fácil de usar, gente. Eu amo. Vamos. Vamos mostrar aqui pra vocês. Olha que beleza. Ó, as sardas dela que eu falo, tem que ser aquelas sardas mais durinhas, a gente. Não pega muito mole, porque mole, a mole não vai puxar o cabelo. Na hora que você for coisar, é que nem escova de cabelo. Quando a gente pega aquelas molinhas, você passa, não resolve muito. Então tem que ser aquela. aquela essa mais um pouquinho mais firminha. Ela tem esse aqui ó de apoio, essa parte ela não esquenta. Então é, se coloca. Eu faço assim, é que nem escova de cabeleiro mesmo, quando a gente vai fazer isso no salão. Eu pego aqui, ó, e vou puxando. E seguro nessa parte aqui, ó. Não é, aqui não é quente, aqui é super quente, aqui é ferro, tá, gente? Essa parte aqui dela é todinha ferro, então ela esquenta bastante. E eu apoio a mão nessa, nessa parte que não é quente e vou puxando e dá super certo. Ela é 120 volts, né, mas a gente que tem 220 também, com certeza, absoluta. É, a minha... Eu tive que pegar a branca porque na garantia dela é, tinha que ser igual Mas eu pegaria outra cor porque a minha... Depois eu vou colocar a foto da minha antiga Que eu tô com as duas aqui em casa Ela ficou amarela, não ficou mais bonitinha assim Dá pra ver bastante diferença Eu pegaria uma escura pra não ficar depois feia, né? A branca é linda, eu amei branca com rosé. Mas, é, assim, esteticamente a branca depois fica, fica amarela Ela tem a, a parte rotativa aqui, ó, não estraga, gente, fica tranquilo É mais a questão que a gente começa a enrolar ela assim, o fio começa a torcer Então isso aí ela, ela estraga o fio Então se vocês é, não tiverem isso aqui, que a minha tia não veio é, Coloca um elastiquinho, porque é bom que dá pra você conservar melhor a sua escova a minha eu usava, gente, um dia assim um dia não. Eu lavava o cabelo dia assim já não, um dia, não, dia assim já um não. Então eu usava muito. Foi por isso que eu acho que ela queimou, né? Porque ela tem. É que nem chuveiro, né, gente? É resistência. Mas vale super a pena. Eu comprei a minha na loja Zavan. Paguei 180 reais. Hoje ela tá 200 e pouco. É, porque eu fui fazer a troca, então eu vi lá a diferença, né? Então, gente, super contenta vocês terem uma dessa É resultado de salão E, tipo, fica super fácil pra você fazer Não é difícil E o cabelo fica muito, mas muito, muito bonito mesmo eu não vivo sem é, Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa Ah, deixa eu mostrar pra vocês, ó A parte do... Ó, desligado Um, dois e três Eu uso sempre na, na, na velocidade 3 Na temperatura 3 pra ficar bem quente Mesmo depois deixo no, no, no gelado pra finalizar ele Pra fechar todas as cutículas do cabelo é, Eu amo Gente, e sempre Que tiver algum produto que eu gostar Realmente eu vou trazer Pra vocês verem E conferir junto com vocês Eu vou gravar um vídeo agora fazendo o cabelo Pra mostrar como que eu faço E e aí espero que vocês gostem Ó, o meu cabelo Eu deixei ele secar, ele foi secando Porque geralmente eu não uso ela com o cabelo bem molhado Eu uso mais ele com o cabelo úmido Quando já tá seco assim também Porque eu passo o spray Que é o protetor térmico Ou eu uso esse um pouco, Ou eu uso eu intercalo uma vez de casa, assim, para o cabelo não acostumar e aí parar de fazer aquele efeito que a gente gosta, né? Hoje eu vou usar. Acho que vou usar esse aqui hoje, porque faz tempo que eu não uso ele. É, então eu deixo o cabelo úmido, ou eu, se eu tô com pressa eu bato o secador e depois venho só é, fazer, passando a escova. Mas não use ele bem molhadão não, porque senão demora muito. Então aí, tipo assim, eu tomo banho, aí eu vou fazendo as coisas, me trocando, arrumando a lelê. E aí depois, quando ele já tá arrumado, eu já volto e finalizo o cabelo. Nossa, quanto. Então ele já tá seco, já, tá, gente? Eu dou uma olhadinha com o protetor térmico. Aí vou usar a minha queridinha, que eu amo muito, gente. Não divido o cabelo, porque o meu cabelo é pouco. Mas quem tem bastante, é bom dividir aqui, fazer a parte de baixo, depois a parte de cima. Vai ficar um resultado bem legal. Ah, ela é, ela é um pouquinho barulhenta, viu? E eu uso sempre na temperatura máxima. Esse foi o resultado do meu cabelo. É, ó, liga as manchas, porque no meu cabelo eu fiz muitas artes. Muitas artes aqui. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixe seus comentários aqui que eu vou responder. É, essa então, da, da marca. Essa então, da marca da FICO. Super, super indico. A da Britânia super indico também, porque a minha mãe tem, eu gosto bastante. E pode confiar, pode comprar sem medo, que vale super a pena. Eu super aprovo, super amo essa daqui. E eu vou deixando o vídeo por aqui, deixa o seu like, compartilha aí com as amigas, para que tivesse aqui, estavam na dúvida sobre a escova, se funciona ou não, funciona assim. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!